Nesse desse mundo A justiça me escolheu Pra prender a pessoa Que se passa por um Deus Assume esse caso Que apareceu por acaso E que por não ter respostas Me chamou atenção É que nesse caso Bandidos estão morrendo A maioria por ataque do coração Mas algo está errado Acho que tem culpado Preciso de mãos Pistas pra investigação Meu nome é L Super detetive sem acha a solução Nosso jogo começa é uma guerra de gênios Tenho que ser cuidadoso nessa minha missão Bota um presidiário que já está condenado Pra que ele se passe por mim na televisão Então você consegue matar só lendo meu nome Quer dizer que tem um grande poder em suas mãos Essa imagem só foi transmitida na região Canta agora eu sei que Kira mora no Japão Mas eu sou um detetive, eu sou um detetive. Trabalha é solucional E esse caso vou desveitar Todos irão ver E eu sou a justiça Você tira essas vidas Eu não vou desistir até te encontrar O maior detetive. Dessas mortes você consegue controlar como e quando elas vão morrer Light e agame, As pistas que eu encontro Só me levam justamente pra você Um agente bem e Morreu te investigando O que você tem a dizer Você tinha 3% de chances de ser o que Agora essas chances acabaram de crescer Descobri que era sua namorada O governo os prendeu E mesmo assim a matança não para Mas eu sou um detetive sou um de vou trabalhar é. eu um de E esse caso vou desventar é. Todos irão ver E eu sou a justiça Você tira essas vidas Eu não vou desistir até te encontrar O maior detetive Pessoa que se passa por um Deus que eu diga quem é você é. Dizer, Eu vou te achar e te prender Eu, sou, eu sou O maior detetive é. É. Então cheguei da miss existência É só escrever o nome da pessoa no caderno que ela morre Sim. Se eu juntar os fatos não, não pode ser Sim. Eu nunca errei na minha vida Esse Sim. erro pode causar minha morte é. Eu caí no chão Light você vai pagar Depois que eu morrer outros detetives virão yeah.